Bom dia a todos e a todas, meu nome é Walter Pomar, eu sou professor da Universidade Federal da BC e sou um dos colaboradores do Centro Cultural Esperança Vermelha aqui da cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Bom, antes da pandemia, o Centro Cultural Esperança Vermelha tinha organizado um curso sobre história do marxismo e nós estamos oferecendo, implementando esse curso na modalidade virtual o tema da aula de hoje é, abre aspas, o estado de bem-estar social e seu correspondente sistema político partidário. Para situar essa aula de maneira adequada, vale a pena a gente lembrar o que foi abordado imediatamente antes, na aula anterior. A aula anterior foi intitulada o Marxismo, a crise de 1929, o nazifascismo, a segunda guerra, Stalin, Bukharin, Trotsky e Gramsci. Ou seja, de maneira mais simplificada, a aula anterior abordou o que aconteceu entre a Revolução Russa e o final da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu entre 1917 e 1945. E na aula de hoje a gente vai debater o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945 até os anos 70 e até o final dos anos 80. Mas antes, para que o que eu vou falar seja adequadamente situado, eu quero lembrar quais eram as hipóteses predominantes entre os marxistas no final do século XIX, por volta de 1895. A primeira hipótese é que a transição socialista ia começar onde o capitalismo estivesse mais avançado, portanto, em países como a Inglaterra, a França, a Alemanha, os Estados Unidos. A segunda hipótese é que, para fazer essa transição, seria necessária uma revolução e a instalação de uma ditadura do proletariado, mas ninguém ficasse assustado com a palavra ditadura, porque seria uma ditadura da maioria, uma vez que a maioria da sociedade... Por conta do desenvolvimento capitalista, a maioria da sociedade teria se transformado em classe trabalhadora assalariada. E, portanto, a ditadura do proletariado seria a ditadura da maioria contra uma minoria. Pela primeira vez na história, o Estado seria a representação da maioria contra a minoria. Portanto, a transição socialista seria essencialmente democrática, um gesto, um ato da maioria do povo. A terceira hipótese é que seria rápida, a transição socialista seria rápida, porque ela aconteceria naqueles países onde o capitalismo estava mais avançado e, portanto, pouco teria que ser feito. Basicamente, seria necessário distribuir as riquezas e estabelecer o controle social dos meios de produção, já que o trabalho anterior, o desenvolvimento econômico-social anterior já teria sido realizado pelo próprio capitalismo E a quarta hipótese é que tudo isso ocorreria através de meios essencialmente pacíficos. Por quê? Porque a fonte principal de conflitos militares eram exatamente as potências imperialistas, que, por sua vez, eram os países capitalistas mais avançados. E, se o socialismo ia começar exatamente ali, isso eliminaria a fonte principal de guerras e de conflitos militares. Pois bem, esses quatro conceitos... Socialismo, onde o capitalismo tivesse mais avançado, um processo essencialmente democrático, rápido e pacífico. Esses quatro conceitos, esse castelo, veio abaixo entre 1914 e 1945. Nesse período, ficou claro que aquela concepção dominante entre os marxistas não se realizou e nem se realizaria. O que ficou claro entre 1914 e 1945? Entre o início da Primeira Guerra e o final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, que as transformações socialistas ocorreriam, em primeiro lugar, nos países mais atrasados do ponto de vista econômico, e não nos países mais avançados. Em segundo lugar, que porque esses países eram mais atrasados? A classe dos trabalhadores assalariados era uma minoria, e, portanto, seria uma minoria revolucionária que comandaria o processo com o apoio da maioria no momento da tomada do poder, mas não necessariamente com esse apoio no momento da construção do socialismo. Em países de maioria camponesa, esta maioria não necessariamente teria interesse no socialismo, embora tivesse interesse em derrubar a ordem capitalista. Em terceiro lugar, seria uma transição lenta e complexa porque o socialismo não teria apenas que colocar sob controle social os meios de produção e distribuir as riquezas existentes. Teria também que gerar riquezas, teria que industrializar nações atrasadas e, portanto, teria que lançar mão, em maior ou menor medida, de expedientes, de mecanismos que haviam sido utilizados no passado ou estavam sendo utilizados no presente por países capitalistas, Logo, seria muito mais lento, porque era necessário primeiro gerar riqueza, antes de colocá-la sob controle social e distribuí-la, e mais complexa, porque exigiria combinar, numa profundidade até então inimaginada, capitalismo e comunismo num só processo de transição. E, por fim, mas mais complicado, ao contrário da expectativa, os processos de construção do socialismo transcorreriam em ambiente de guerra, não apenas pelo fato de que a Revolução, muitas vezes, foi um processo de conflito militar e guerra civil, mas também porque os adversários do socialismo manteriam pressão militar, inclusive invadiriam militarmente, agrediriam militarmente os países socialistas. A União Soviética, por exemplo, depois da Revolução viveu uma guerra civil, depois da guerra civil viveu a invasão dos nazistas e, depois do término da Segunda Guerra Mundial, enfrentou a Guerra Fria até o último dos seus dias. Né? Portanto, ao contrário do que se pensava, o socialismo não brotaria onde o capitalismo estivesse mais avançado, o processo de construção do socialismo não necessariamente seria democrático, como se imaginava, a transição não seria rápida, como se imaginava, e, tampouco, pacífica. E, para tornar tudo ainda mais complicado, os Estados socialistas que emergiram da Revolução de 17 e que emergiram depois da Segunda Guerra Mundial tinham como um dos seus objetivos mais importantes lutar por sua própria sobrevivência, pelos seus próprios interesses nacionais, o que, obviamente, não fazia deles necessariamente um ponto de apoio seguro para aqueles que lutavam pelo socialismo em outros países, em outras regiões do mundo. E para completar a dificuldade para o marxismo, o debate sobre o que seria o socialismo ganhou uma nova complicação. A pergunta essencial é, a União Soviética era socialista? Se ela não era socialista, o que ela era? Se a União Soviética era socialista, o que fazer para construir o socialismo na União Soviética e como explicar as contradições sociais, econômicas e políticas que havia na União Soviética, como combinar a União Soviética realmente existente com a doutrina acerca do socialismo que havia sido construída nas décadas anteriores. Né? E, essencialmente, que tipo de efeito isso teria sobre a estratégia adotada pelo movimento socialista nos demais países do mundo? Então, haviam três problemas combinados como dar prosseguimento à construção do socialismo na Rússia, que tipo de efeito isso teria sobre a teoria acerca do socialismo e como é que isso afetava a estratégia nos demais países. Sem falar das implicações geopolíticas, porque pela primeira vez os socialistas deixavam de ser apenas uma força de oposição e passavam a ser também uma força de situação, não apenas governo, mas Estado. Apesar de tudo isso que eu acabei de falar, ou seja, da constatação de que as ideias prevalecentes no marxismo do século XIX não coincidiam com a realidade da primeira metade do século XX, ou seja, apesar de que neste terreno do socialismo o marxismo se defrontou com uma situação completamente nova e com debates que não estavam previstos, que por exemplo produziram a polêmica acerca do socialismo num só país, sim ou não, né? Apesar disso tudo, neste período de que eu estou falando, não houve uma mudança na visão predominante entre os marxistas acerca do capitalismo. Aparentemente, o mundo do entre guerras, o um mundo que ia de 1914 a 1945, podia ser compreendido a partir das interpretações feitas por Lenin, por Vukarin, por Rosa Luxemburgo, por Trotsky e por outros, no período anterior à guerra, ou imediatamente depois do início da guerra. É como se o mundo do socialismo fosse totalmente diferente daquele que era esperado, mas o mundo do capitalismo continuasse parecido ou essencialmente igual àquele que era interpretado. Para dar um exemplo disso, é só imaginar que a obra do Lenin chamada o Imperialismo etapa superior, que vem à luz em 1915-16, continuará a ser utilizada em 1945 como o guia de estudo do capitalismo. Ou seja, nos anos 20, 30 e 40, aquela obra produzida em 1915-16 continuava sendo utilizada como uma referência. Apesar do mundo do socialismo ter virado de cabeça para baixo, apesar do socialismo ter seguido um caminho inesperado para os que escreviam e lutavam pelo socialismo antes da Guerra Mundial, o capitalismo parecia continuar igual ao que era antes. Cabe lembrar aqui, isso é importante porque nós vamos falar a seguir, que essas visões acerca do capitalismo, visões defendidas por Lenin, por Bukharin, por Rosa Luxemburgo, por Trotsky, nesse período, imediatamente antes ou imediatamente depois da Primeira Guerra Mundial, essas visões se contrapunham a outras, especialmente a visão defendida por Karl Kautsky acerca do ultraimperialismo. Karl Kautsky, como vocês sabem, era o principal teórico da social-democracia alemã. E a social-democracia alemã tinha vários personagens, como Wilfer como Rosa Luxemburgo e como o próprio Kautsky, que escreveram acerca do capitalismo do início do século XX. O que tinha uma opinião sobre o capitalismo do século XX, segundo a qual este capitalismo gerava imperialismo, mas o imperialismo não necessariamente terminaria num confronto entre as nações imperialistas. Seria possível haver um acordo entre elas. Seria possível surgir o que ele denominava de ultraimperialismo. O Lenin na época, polemiza com essa visão do Kautsky da seguinte forma: ele diz, essa hipótese ela é possível, ou seja, é sim possível, na opinião do Lênin, que haja um acordo entre essas potências, as potências imperialistas. Porém, antes que isso ocorra, diz o Lênin, viveremos uma catástrofe. Ou seja, para que esta hipótese do Kautsky possa se realizar, possa se materializar, o Lenin muito sabiamente previa que, antes das coisas chegarem ao ponto de um acordo, haveria um confronto. Bom, dito e feito, tivemos a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, e só depois da Segunda Guerra Mundial se estabeleceu um acordo entre as potências imperialistas. É exatamente, repito, quando termina a Segunda Guerra Mundial, que emerge uma nova configuração mundial, e nessa nova configuração mundial, uma das características é a existência de um acordo entre as potências capitalistas e imperialistas. Um acordo que recorda aquela noção do Kautsky sobre o ultraimperialismo. E, de maneira geral, nós podemos dizer que o mundo que emerge da Segunda Guerra Mundial, em algumas coisas ele lembra o que havia antes, mas em outras... Ele era muito diferente. Para começo de conversa, aquele conflito Inglaterra versus Alemanha, que tinha provocado duas guerras mundiais, havia sido superado. A Alemanha totalmente derrotada e a Inglaterra totalmente de pernas quebradas. E no lugar desse conflito emergiu outro, o conflito Estados Unidos-União Soviética. Só que este conflito não era um conflito interimperialista, não era um conflito entre potências capitalistas. Em segundo lugar, o capitalismo que emerge da Segunda Guerra Mundial foi obrigado a se reposicionar. Bem-estar social, independência das colônias, ampliação das liberdades democráticas, guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética e guerra quente nas periferias do mundo. O elemento essencial, como já foi dito, desse novo mundo que emerge da Segunda Guerra Mundial é que os conflitos interimperialistas são substituídos por um acordo entre as potências capitalistas lideradas pelos Estados Unidos contra a União Soviética. Um quadro que, como já disse e repito, é mais parecido com aquele que Kautsky dizia ser possível. Mas é uma besteira, é, por, por conta disso, dizer, como disseram alguns autores, que Kautsky estava certo na polêmica de 1914. Porque, de fato, quem estava certo naquela polêmica era Lenin, que, inclusive, apontou a condição ou a pré-condição para que surgisse um acordo entre as potências imperialistas. Essa pré-condição foi, de um lado, prevista por Lenin a catástrofe, a guerra, o confronto, e, por outro lado, imprevisto por todos, que foi a emergência de um campo de países socialistas. E essa é outra diferença do mundo pós-segunda guerra, do mundo pré-segunda guerra. O socialismo que emerge da Segunda Guerra é muito mais forte do que era antes. Você tem a União Soviética, você tem vários países no chamado leste europeu, Polônia, Hungria, Bulgária... Romênia, Albânia, Iugoslávia, Tchecoslováquia e a República Democrática da Alemanha. E vai ter logo depois China, Coreia e Vietnã. E mais adiante Cuba. Ou seja, o socialismo no pós-Segunda Guerra vai se ampliar, vai incluir países da África. Mas por outro lado, o que fica patente é que o socialismo que emerge da Segunda Guerra Mundial ele fez um deslocamento ainda maior em direção ao atraso e ao Oriente. Ou seja, nenhuma das novas nações socialistas que surgem no pós-Segunda Guerra Mundial, nenhuma delas era antes um país capitalista avançado. Pelo contrário, eram nações profundamente atrasadas, periféricas, submetidos à dominação imperialista. E do lado do ocidente capitalista avançado, o bloqueio continuou. Nenhuma revolução vitoriosa ocorreu em países de capitalismo avançado. A única exceção que se pode falar genericamente seria Portugal, que não é, evidentemente, um país avançado do ponto de vista do desenvolvimento capitalista nos anos 70, Houve revoluções derrotadas, como na Alemanha, houve tentativas de revolução, situações quase revolucionárias, como na época de 68, em alguns países, mas nenhuma, nenhuma revolução socialista foi vitoriosa nos países capitalistas avançados. O mundo que emerge da Segunda Guerra Mundial, ele é mais... O mundo socialista que emerge da Segunda Guerra Mundial ele é mais forte do que antes, mas ele continua um mundo que se expande nas regiões mais atrasadas do planeta, do ponto de vista do desenvolvimento capitalista. Seja como for, né, o movimento comunista da época percebe essa situação. Daí, por exemplo, o cuidado de denominar de como governos democráticos populares os regimes do leste europeu. Daí o cuidado de denominar como nova democracia o regime chinês, para tentar dar conta, ou tentar criar uma fórmula que desse conta da seguinte situação, ao contrário do que imaginavam os marxistas no século XIX, que o socialismo seria a transição do capitalismo para o comunismo, há situações em que os socialistas tomam o poder em países que ainda não são plenamente capitalistas. E, portanto, é como se houvesse uma transição anterior a transição. Por isso, a preocupação com termos como nova democracia, governos democráticos populares, com, portanto, a intenção de admitir uma estratégia de longo prazo, ainda mais longo do que o que havia se imaginado no período anterior. Mas, como nós sabemos, as dificuldades no âmbito da economia e no âmbito da política, na prática, bloquearam as estratégias mais cautelosas de longo prazo. O governo dos Estados Unidos, no imediato pós Segunda Guerra Mundial, deflagra uma ofensiva sobre a Europa Ocidental e sobre a Ásia, ofensiva combinando recursos econômicos com o plano Marshall e também pressão militar, e obriga os países do campo socialista a controlar de maneira estatal sua economia e de adotar medidas restritivas do ponto de vista político, para poder sobreviver a esse cerco, para poder sobreviver à pressão dos países capitalistas. Isso é bastante importante de deixar claro, porque é o único país até hoje que conseguiu adotar uma estratégia de longo prazo e teve tempo para fazer isso foi a China. Os demais, seja a União Soviética na época da nova política econômica, ou alguns regimes do Leste Europeu, todos foram empurrados para políticas de estatização e rigidez interna, não porque os seus dirigentes fossem maus ou fossem dotados de ideias toscas, mas porque a situação externa os obrigou a fazer isso em nome da sobrevivência. O caso extremo é o caso de Cuba. Cuba foi colocado entre 62 e 68. É, buscou construir uma alternativa, e não conseguiu. A morte do Che Guevara foi também é, o esgotamento de uma tentativa de criar lutas revolucionárias em outras regiões do planeta que impedissem a pressão sobre Cuba e dessem a Cuba a possibilidade de fazer um desenvolvimento com mais cuidado. E a derrota dessa tentativa levou os cubanos a incorporar os métodos soviéticos de gestão econômica e de gestão política até os anos 80, quando a União Soviética acaba. Né? Destaco aqui o papel que o Plano Marshall teve nesse momento. Né? Há economistas e políticos brasileiros falando que essa crise que nós vivemos hoje deve ser superada, adotando, no curto prazo, políticas como a do New Deal, que foi adotado na época do governo Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, e no médio prazo, através de políticas como o Plano Marshall. Essa comparação é sem pé nem cabeça. O Plano Marshall foi uma operação geopolítica conduzida pelos Estados Unidos para reconstruir a Europa, para impedir que a Europa fosse atraída para a órbita soviética. Era uma arma de guerra, não era uma arma de reconstrução econômica, eh, ingênua e solidária. Bom, resumidamente, o mundo pós Segunda Guerra Mundial pode ser caracterizado assim, passou a existir uma coalizão capitalista liderada pelos Estados Unidos, se contrapondo a um campo socialista liderado pela União Soviética, mas composto por países vários com destaque para a China e, via de regra, países muito atrasados do ponto de vista econômico-capitalista, antes da sua conversão em socialistas. As guerras deixaram de ocorrer nos países do centro capitalista, entre países do centro capitalista, ou seja, aquilo que dominou a primeira metade do século XX, o conflito entre... Inglaterra e Alemanha, conflito que produziu duas guerras mundiais, essas guerras deixaram de ocorrer. Desde 1945, os países capitalistas centrais não lutam mais entre si, mas passaram a ocorrer tá certo? na periferia por procuração. Ou seja, a periferia do mundo pós Segunda Guerra Mundial é um imenso campo de batalha, um brutal campo de batalha. Guerra da Coreia guerra do Vietnã, etc., etc., etc. E essas guerras que ocorrem na periferia, no pós-segunda Guerra Mundial, são guerras por procuração, ou seja, muitas vezes, guerras entre países periféricos, através dos quais se enfrentavam as potências Estados Unidos e União Soviética. Muito bem. Nos países capitalistas centrais, por sua vez, a classe dominante o empresariado capitalista teve que fazer concessões muito relevantes no que diz respeito às liberdades democráticas e no que diz respeito aos direitos sociais. Uma característica do que ocorre especialmente na Europa, no pós-segunda Guerra Mundial, é essa extensão das liberdades democráticas e dos direitos sociais, extensão em relação ao que havia antes da Segunda e antes da Primeira Guerra Mundial. Na periferia, repito, o pau continuou a cantar. Né? num certo sentido, é claro, os impérios antigos, como Inglaterra e França, tiveram que ceder. Cederam, às vezes, com mais inteligência, às vezes, com mais brutalidade. Cederam por moto próprio antes de serem derrotados ou tiveram que ser derrotados primeiro. Por exemplo, a Inglaterra, de maneira geral, buscou evitar situações de conflito total. Já a França na Argélia e no Vietnã, tentou manter o seu controle e foi, nos dois casos, posta para correr, não sem antes cometer todo tipo de barbaridade. Então, num certo sentido, aqueles impérios que existiam antes da Segunda Guerra tiveram que fazer concessões. Perderam espaço no mundo. Mas, num outro sentido, um outro tipo de império se afirmou, um outro tipo de imperialismo. Quer dizer, no lugar do domínio imperial colonial direto, que era a forma típica com o qual o imperialismo controlava a periferia, foi se afirmando um outro modelo, um modelo em que o domínio era de tipo político-econômico-militar, mas sem o estabelecimento de colônias diretas. É o modelo estadunidense. Estados Unidos tem colônias? Tem. Mas, evidentemente, não tem nenhuma comparação a importância das colônias diretas para os Estados Unidos, com a importância que as colônias tinham para a França, para a Inglaterra e para as potências europeias no período pré-Segunda Guerra Mundial. Pois muito bem. Portanto, a Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, 1945 em diante, é um período que tem como características, nos países centrais, o fim dos conflitos militares, entre eles, na periferia, a continuidade desses conflitos, um vasto processo de descolonização, uma ampliação do campo socialista e, novamente, no centro, ampliação dos direitos sociais e das liberdades democráticas. Bom, esse período não durou para sempre, como nós sabemos. Né? Quando chega no final dos anos 70, início dos anos 80, os processos de revolucionários na periferia recuam, o nacionalismo recua o desenvolvimentismo recua o socialismo entra em crise em muitos países o resultado é que tirando algumas exceções como é o caso no na Europa de Portugal e como vai ser o caso é, no Irã tirando exceções você tem um recuo das forças que saíram vitoriosas na Segunda Guerra Mundial né? as forças democráticas, as forças socialistas, as forças nacionalistas, as forças desenvolvimentistas, que eram, para usar a linguagem da época, as forças do progresso no pós-segunda Guerra Mundial, quando chega no final dos anos 70 início dos anos 80, essas forças todas estão em recuo. Os países desenvolvimentistas estão sendo desindustrializados, os países que fizeram a sua libertação colonial estão sendo recolonizados, os países socialistas, em vários casos, estão se reconvertendo em capitalistas e, nos países capitalistas centrais, as liberdades democráticas e os direitos sociais começam a ser comidos pelo neoliberalismo. Né? Claro que, na época, quem vivia na época, basta ler textos daquele período dos anos 70, não via assim. As pessoas viam um processo que estava em disputa, porque realmente estava em disputa. Se havia perdido o Chile, por exemplo, mas se havia vencido no Vietnã. Portanto, ali, nos anos 70, o jogo não estava jogado. Hoje, olhando para trás, a gente percebe que, ao longo da década, dos anos 70 início dos anos 80, a partida foi vencida pelo time capitalista, pelo time neoliberal, pelo time reacionário, pelo time imperialista. Ou seja, a gente pode ter claro que esse período terminou. Mas terminou quando? O período que inicia em 1945 terminou quando? Do ponto de vista econômico, terminou nos anos 70. O sucesso da expansão capitalista no pós-segunda guerra mundial provocou, paradoxalmente, quedas crescentes nas taxas de crescimento a partir dos anos 60. Levou à ruptura do padrão dólar, levou à crise do petróleo, levou à formação dos novos mercados financeiros, empurrou o capitalismo para dar saltos tecnológicos para poder aumentar a exploração da mais-valia relativa, levou a um reposicionamento na relação capital e trabalho. Basta dizer que desde os anos 70, a classe trabalhadora dos Estados Unidos só vem perdendo em termos salariais. Portanto, do ponto de vista econômico, a partir dos anos 70, emerge aquilo que hoje nós chamamos de neoliberalismo. Sai o capitalismo organizado e entra o neoliberalismo. Isso do ponto de vista econômico. Portanto, do ponto de vista econômico, o período aberto em 45 dura menos. Dura cerca de 20 a 25 anos. Do ponto de vista político, o período aberto em 45 dura um pouco mais. Ele vai até 1991. Porque, do ponto de vista político, no sentido mundial, né, do ponto de vista geopolítico, a existência, o mundo que surgiu no pós-45, no pós-segunda Guerra Mundial, era determinado pela disputa entre União Soviética e Estados Unidos. Portanto, este mundo, do ponto de vista geopolítico, dura até 1991. Portanto, dura 46 anos. Economicamente, dura de 20 a 25 anos. Geopoliticamente, dura cerca de 46 anos. Qual foi o ponto de virada, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista geopolítico? Foram os acordos entre os Estados Unidos e a China realizados exatamente em meados dos anos 70. Quer dizer, os Estados Unidos, frente à crise econômica, frente ao fim do padrão dólar, frente à necessidade de recuperar produtividade, frente à necessidade de enfrentar a União Soviética dá um giro muito inteligente na sua política. Aproveitando o conflito que já existia entre União Soviética e China, propõe um acordo para os chineses. Para os chineses, esse foi o ponto de partida importante para a situação atual deles. Para os Estados Unidos, foi o ponto de partida importante para a situação atual dos Estados Unidos. Ou seja, esse acordo, olhando retrospectivamente, foi estrategicamente um êxito para a China e, estrategicamente, criou um problemático para os Estados Unidos. Mas, do ponto de vista tático, naquele momento, serviu para os Estados Unidos isolar e aumentar a pressão sobre a União Soviética, do ponto de vista geopolítico, e serviu também para os Estados Unidos dar um upgrade no seu modelo econômico capitalista. Me referi, então, aqui o período pós-1945 se encerra economicamente em meados dos anos 70 e se encerra geopoliticamente no início dos anos 90. Do ponto de vista social, entretanto, o desmonte continua sendo feito até agora. Se a gente olhar para a Europa, a gente vê que a pressão dos neoliberais é por destruir o que restou do estado de bem-estar social, construído exatamente naquela fase 45-70. Portanto, economicamente durou menos, geopoliticamente durou um pouco mais, socialmente continuam as batalhas por eliminar os restos do estado de bem-estar social. E do ponto de vista cultural? Do ponto de vista cultural é o que mais nos interessa aqui, porque do ponto de vista cultural, o período 45-70 segue vivo, vivíssimo, segue constituindo um paradigma fortíssimo, muita gente na intelectualidade de esquerda, em particular do mundo inteiro, mas não só, olha para aquela época como a época dourada, a época em que supostamente éramos felizes, a época para a qual nós queremos voltar depois que passar toda essa confusão causada pelo neoliberalismo, pela pandemia, pelo Trump ou pelo que seja. Então, quero firmar essa ideia aqui. Embora do ponto de vista econômico, o período pós-segunda guerra tem acabado rápido. Do ponto de vista geopolítico, tem acabado os anos 90. Do ponto de vista social, ainda haja restos por aí do estado de bem-estar social criado na Europa naquele período. Do ponto de vista cultural, o mundo criado no pós-segunda guerra continua uma influência fortíssima na mente das pessoas que constituem as elites políticas e culturais do mundo. É, não tem dia em que alguma liderança política ou alguma figura do mundo é, do pensamento em geral não faz alguma declaração na linha do vamos recuperar aquilo que nós perdemos. Vamos reconstruir os acordos do pós-segunda guerra. Vamos reconstruir a ONU. Vamos reconstruir a Organização Mundial do Comércio. Vamos recuperar os propósitos originais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Vamos retomar o estado de bem-estar social, vamos retomar o desenvolvimentismo, ou seja, do ponto de vista cultural, aquele mundo continua sendo um paradigma fortíssimo. A época em que supostamente nós éramos muito felizes. Na verdade, a gente não era tão feliz assim, né? Aquela época, 45-70 ou 45-90, foi marcada pela Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia antes, por golpes de estado na América Latina, Golpes de Estado e guerras na África, na Ásia, foi marcada pela Guerra Fria, pela corrida armamentista. Não era propriamente um paraíso. Mas da onde veio, então, essa ideia de que naquela época éramos felizes? Essa ideia veio de uma ilusão ou de uma convicção que se tinha naquele momento e que muita gente tem até hoje. A convicção de que é possível ou era possível construir um capitalismo com bem-estar social e liberdades democráticas, resolvendo o problema. Porque, veja, todo mundo que olhava com olhos científicos a luta pelo socialismo percebia que a periferia do mundo, atrasada, era empurrada para o socialismo e uma vez vitoriosas as revoluções socialistas, essas revoluções enfrentavam problemas seríssimos, causados pelo atraso. E que nos países capitalistas centrais, o bem-estar social relativo e o controle político, o êxito do capitalismo, digamos assim, fazia com que o socialismo fosse muito difícil de se materializar politicamente. Porém... Se fosse possível ter um capitalismo com bem-estar social e liberdades democráticas, o problema estaria resolvido. Demoraria mais tempo, mas você conseguiria estender o bem-estar social e as liberdades democráticas a um nível imenso e os trabalhadores poderiam viver melhor. Como disse a então, ainda petista, senadora Marta Suplicy, era a ideia de que o socialismo seria capitalismo com bem-estar social e liberdades democráticas. Essa noção, ela resolvia vários problemas. Você poderia chegar a um mundo de grande bem-estar social sem ter que passar pelas dificuldades de uma revolução, de uma construção socialista. E você poderia ter amplas liberdades democráticas, resolvendo outro dos problemas que muita gente apontava nas experiências socialistas. E voltava aquela ideia do século XIX como o processo ia começar nos países capitalistas mais avançados, que não estavam em guerra uns com os outros, portanto, poderia ter características mais pacíficas, a transformação. Mesmo que essa ideia de que é possível um capitalismo com bem-estar social e liberdades democráticas só tivesse alguma base de apoio na Europa, em alguns pedaços da Europa, tá certo? essa ilusão ou essa convicção contaminava muita gente fora da Europa. E é esse ambiente, digamos, que constitui o pano de fundo de muitas tradições culturais, políticas, ideológicas que aparecem nessa época tá certo? nos países do capitalismo central, nos países que a gente às vezes chama como a zona do bem-estar social. Né? Cito o existencialismo, cito o estruturalismo, cito o chamado marxismo ocidental cito o maoísmo versão europeia, cito a luta armada versão europeia, cito o movimento hippie, cito uma série de reconversões que o trotskismo sofre na Europa. Então, no âmbito da esquerda, Lato latocenso, surgem muitas tradições culturais nessa região do capitalismo central, nessa região do chamado bem-estar social, que são produto desse ambiente que aparentemente apontava no sentido de ser possível construir uma sociedade de bem-estar social e liberdades democráticas sem passar pelo expediente da parteira, né? da revolução, da violência revolucionária. Muito bem. Um traço curioso que há em todas essas tradições que eu citei... né? eu fui citando e nominando aqui tradições do pensamento europeu-ocidental e estadunidense, né? é o pensamento de esquerda no amplo sentido da palavra no pós-segunda Guerra Mundial, um traço curioso a essas tradições todas é que em todas elas aparece, de alguma forma, um sentimento de paixão e de repulsa sobre o que estava que acontecendo na periferia, na periferia do mundo. Né? O tema é muito bem tratado num livro... É, publicado recentemente aqui no Brasil pela editora Boitempo sobre o marxismo ocidental, um livro escrito pelo Lossurdo, um intelectual italiano, infelizmente recém-falecido, onde ele mostra como a tradição de esquerda no, na Europa e nos Estados Unidos, especialmente pós-segunda guerra, foi fortemente marcada por um preconceito em relação ao que se passava na periferia do mundo. É como se a periferia do mundo fosse uma espécie de região desviante, onde as coisas aconteciam errado, onde as coisas aconteciam de maneira meio suja, meio perversa, onde as pessoas tinham que sujar as mãos, onde, enfim, não era tão bonitinho assim, enquanto que no centro era possível fazer as coisas de maneira mais, digamos, adequada. Todas aquelas tradições que eu citei, Antes, elas dialogavam com essa ilusão, com essa convicção de que o capitalismo seria compatível com o bem-estar social e com a democracia. Algumas rejeitando isso, porque este tipo de capitalismo compatível com o bem-estar social e com a democracia tinha fortes elementos de consumismo de massa. É nessa época que começam a surgir autores que falam do fascismo resultante desse modelo de capitalismo, um tipo de dominação com meios de comunicação e com ampliação do papel do mercado de consumo, que vai ser identificado com a experiência fascista. Mas todas aquelas tradições, insisto, dialogavam com essa ilusão, com essa convicção da possibilidade do capitalismo ser compatível com o bem-estar social e com a democracia. A própria obra do Gramsci foi customizada nesse ambiente. Eu falei na aula passada e repito aqui. O Gramsci vai falecer nos anos 30. Ele foi, talvez, o autor da última tentativa de elaborar a série uma estratégia revolucionária no Ocidente e para o Ocidente. E ele fez isso na pior situação do mundo, né? na situação de derrota total, preso, né? preso por um regime fascista. Mas aquilo que ele escreveu, nos chamados cadernos do Cácer e o que ele tinha escrito antes, estruturava uma estratégia claramente revolucionária, que falava do partido revolucionário, da ditadura do proletariado e que via o processo de disputa de hegemonia como parte de uma ação revolucionária e não como alternativa a uma ação revolucionária. Mas, como todos sabemos, o Gramsci estava doente, preso, isolado, isolado inclusive frente à cúpula do próprio Partido Comunista Italiano, com quem ele se comunicava com muita dificuldade, morre. E, depois da Segunda Guerra, as ideias do Gramsci vão ser recalchutadas com outra pegada. A ideia de disputa de hegemonia deixa de ser uma das ferramentas de uma estratégia revolucionária... E, vai, e começa a ser construída como uma estratégia alternativa à estratégia revolucionária. O Gramsci do pós-segunda Guerra Mundial é uma recustomização do Gramsci que existiu nos anos 30. Né? E durante muito tempo, e até hoje, ainda há quem é, compre essa customização da obra do Gramsci pós-segunda Guerra como se fosse a sua obra original. E não se dão conta, muitas pessoas, de que o Partido Comunista Italiano, pós Segunda Guerra Mundial, já numa outra orientação estratégica, se baseia na obra do Gramsci, mas recompõe, reestrutura essa obra. Aqueles que tiverem interesse nisso, a gente vai fazer pela Escola Latino-Americana de História e Política, agora no início de junho, tá certo que é exatamente o, o momento em que é num início de junho que o Gramsci é condenado à prisão, que o onde ele ficará até praticamente a morte. Nós vamos fazer um curso pela ELAP, pela Escola Latino-Americana de História e Política, exatamente sobre vida e obra do Gramsci. Bom, mas outros sofrem um destino semelhante. O Lukács, por exemplo, que era um ativo militante comunista, revolucionário, que é obrigado a se exilar na União Soviética, durante o pós-derrota da Revolução na Hungria, ele acaba se convertendo num filósofo profissional, quer dizer, abandona a atividade política, porque não encontra como traduzir em orientação política aquilo que era a sua visão de mundo. né? Na França, o Partido Comunista francês vai ser extremamente influenciado pelo autosser, que, por sua vez, era extremamente influenciado por uma lógica estruturalista das, dos processos que não tem sujeito. Notem que é uma capitulação a uma situação difícil. Diante de uma classe operária cada vez mais acomodada a um capitalismo com bem-estar social, se começa a formular uma ideia segundo a qual as mudanças ocorrem não por ação e obra, dos indivíduos, das classes, da luta de classes, mas como fenômenos objetivos, entendendo por objetivos fenômenos que não têm é, protagonismo humano, o que é, uma completa, é um completo nonsense. E é curioso, porque na própria França, no final dos anos 60, ocorre não apenas, como se fala muito, um levante da juventude, mas ocorre um levante da classe operária. E a orientação do Partido Comunista francês quando o sujeito se move, é que ele volte a trabalhar. Ou seja, na crise ocorrida na época do governo de Gaulle, quando se teve uma oportunidade de fazer uma radicalização com base operária, vai surgir da própria esquerda uma orientação conformista. Né? Alguém que tenta construir uma alternativa a isso é o Polantzas, mas também não tem êxito em formular essa alternativa no plano teórico isso é o que eu acho e tampouco tem êxito do ponto de vista estritamente humano né o Polântes é, encerra a sua vida com um suicídio sobre isso eu recomendo um curso que vai estar começando esses dias sobre o Polântes é, um curso sobre o Polântes e em defesa das ideias do Polântes não é o meu caso mas é um curso que vale muito a pena ser feito, com vários professores, entre os quais o professor Armando Boito. Né? E temos ainda nessa época a produção da Escola de Frankfurt mudando de assunto e capitulando totalmente a orientação não-marxista. O esquerdismo nessa fase também vai virando direitismo, muitos dos maoístas e dos trotskistas radicais dos anos 60 vão se convertendo em personagens cada vez mais direitistas, alguns viram mesmo pessoas de extrema direita. Né? E quem se salva um pouco desse pensamento eh, ocidental da época, quem mantém fidelidade às características eh, fundamentais, ou melhor dizendo, das personalidades e das correntes com maior espaço público, aquela que mantém maior fidelidade à tradição marxista clássica, é o marxismo, a historiografia marxista britânica, mas como história, não como política. Né? Esse painel que eu fiz aqui, super simplificado, tem qual é, ideia? Dizer que, neste momento, no ambiente do capitalismo pós 45 a esquerda socialista, revolucionária, marxista, encontra imensa dificuldade para construir uma estratégia para continuar a luta pelo socialismo, dificuldade maior do que aquela experimentada antes. Se já era difícil, no século XIX, se já era difícil, durante a primeira metade do século XX, lutar pelo socialismo de forma revolucionária nos países capitalistas centrais, se tornou ainda mais difícil, no pós-segunda guerra, num ambiente em que, aparentemente, havia espaço para ampliação do bem-estar social e havia liberdades democráticas. E, neste contexto, a maior parte da esquerda que atuava neste território do mundo foi se acomodando, buscando se adaptar, buscando sobreviver e, na prática, foi cada vez mais rebaixando seu horizonte societário, né? os seus objetivos de longo prazo. O problema é que, a rigor, a democracia que existia nesses países não era tanto assim. né? O caso mais claro disso é a Itália, onde havia, é, dadas as condições econômico sociais da Itália, havia uma forte presença de um movimento comunista vinculado às tradições pré-segunda guerra mundial. Quer dizer, mesmo tendo recauchutado e customizado o Gramsci, o Partido Comunista Italiano era uma força transformadora muito respeitada, um partido de massas, com muita presença popular, com muita influência na política e, portanto, um partido que poderia chegar ao governo sozinho ou em coalizão. Pois bem, toda a política italiana foi organizada no pós-45 para impedir que isso ocorresse. Desde o atentado contra o Togliatti, desde a expulsão deles do governo, passando por inúmeras operações como alianças com a máfia, transformação do Partido Socialista Italiano e criação do Partido Democrata Cristão para conterem o, a, o crescimento do comunismo entre os trabalhadores e concluindo, no limite, com aquela operação que, quando nós estudamos, fica muito clara é, o nível de é, influência dos serviços secretos, que foi o sequestro do Moro, não desse, né, mas daquele, e a sua morte inviabilizando a coalizão que poderia ter levado os comunistas ao poder na Itália, né, ao governo, pelo menos, melhor dizendo, na Itália. Ou seja, a famosa Operação Gladio, segundo a qual a OTAN e os serviços secretos misturados com a máfia, misturados com o Vaticano, misturados com os partidos de direita e outros que não eram aparentemente de direita, mas faziam parte dessa conspiração para impedir de todas as formas que o Partido Comunista Italiano pudesse chegar ao governo. Quer dizer, não era tanta liberdade democrática assim. Né? Mesmo nos países do capitalismo, é, com bem-estar social e com liberdades democráticas, havia limites que não podiam ser ultrapassados. E, por outro lado, o estado de bem-estar social também eram vários. Né? Existe toda uma literatura muito interessante mostrando que, de verdade, há diferentes modelos de bem-estar social. Né? Mas o que eles têm em comum, especialmente os mais avançados, é que eles substituem a luta da classe trabalhadora por obter direitos na sociedade pela luta dos cidadãos para garantir direitos universais a todos, a gente está habituado a essa noção da universalidade e a gente a acha positiva, e a gente defende as liberdades democráticas e a gente quer ter uma cidadania ativa, mas é importante perceber o efeito corrosivo que isso tem no médio e longo prazo sobre as organizações de classe que garantem tudo isso. Eu resumo a ópera. É graças aos partidos de esquerda e as organizações sindicais e populares baseadas na classe trabalhadora que se constitui as políticas que a gente convenciona chamar de bem-estar social. Só que como a gente defende essas políticas com um caráter universal, portanto não são políticas para uma classe, são políticas para toda a população, e como o mediador dessas instituições é o voto, você começa, pouco a pouco, a dizer que as organizações de classe não são mais necessárias, e você vai substituindo isso pelo vínculo individual do cidadão com o Estado, com o direito a, vo a votar. Então, não é imprescindível você estar num sindicato, não é imprescindível você estar num partido, não é imprescindível ter consciência de classe. O imprescindível é que o cidadão tenha as suas liberdades democráticas garantidas. O resultado disso é que, num determinado momento, os partidos de classe, os sindicatos de classe, a consciência de classe vai sendo substituída por uma genérica consciência cidadã. Tudo seria tranquilo se não houvesse o outro lado. O problema é que o outro lado, nesses momentos, desencadeia uma ação contra o bem-estar social, contra as liberdades democráticas, e quem poderia reagir a isso, e defender o bem-estar social e as liberdades, que são as organizações de classe, foram enfraquecidas no próprio processo de obtenção do bem-estar social e das liberdades. É uma, um processo muito interessante que nós vivemos de alguma maneira aqui no Brasil. Ou seja, a obtenção de direitos que vão se desvinculando das fontes que garantiram esses direitos. E, num determinado momento quando esses direitos são atacados, as organizações que possibilitaram esses direitos estão enfraquecidas e não conseguem defendê-los. né? Essa dinâmica é muito importante porque ela afetou pesadamente os partidos e a cultura política de esquerda na zona do bem-estar social. E a questão, é óbvio, é que o capitalismo ele continua dominado pelas mesmas dinâmicas de sempre, a busca do lucro a exploração da força de trabalho, a extração da mais-valia, a tentativa de financiar, de controlar o tempo livre das pessoas. E mesmo quando ele é constrangido pelo Estado, pelo bem-estar social, pelas liberdades democráticas, ele busca maneiras de contra-atacar. E se você não eliminou o controle do capitalismo sobre o aparato de Estado, se simplesmente você alterou as políticas de governo, o que acaba acontecendo é algo que eu não preciso dizer. Né? De toda maneira, esse período, né, o período 45-70, do ponto de vista econômico, 45-91, do ponto de vista geopolítico, né, ele existiu, não foi uma ficção. Sob determinadas condições de temperatura e pressão, o capitalismo é obrigado a abrir espaço para um nível de bem-estar social e de liberdade democrática muito mais alto do que ele gostaria e muito maior do que houve em outras épocas. Essas condições não duram para sempre. Mais cedo ou mais tarde, elas vão ser revertidas. E, curiosamente, naqueles países onde elas foram obtidas graças à classe trabalhadora, a obtenção dessas conquistas relaxa a musculatura dos que a obtiveram e, quando o contra-ataque vem, essa mesma classe trabalhadora não consegue resistir e defender aquilo que construiu. Mas o que nos interessa aqui é o efeito disso sobre as organizações políticas e sobre a cultura política, especialmente, mas não só marxista, né? a cultura e as organizações políticas de esquerda. Né? É interessante perceber que esse período, o chamado bem-estar social com liberdades democráticas, esse período em que o capitalismo parecia ser compatível com a elevação permanente do bem-estar social e das liberdades democráticas, mesmo que numa certa região do mundo, esse período serviu de teatro, de palco, melhor dizendo, para a construção de algumas doutrinas e para a construção de um determinado sistema político-partidário. Em relação às doutrinas, eu vou simplificar aqui, sem prejuízo a gente poder voltar a debater com calma hoje ou em outro momento, se foi construindo no âmbito da esquerda uma mudança de discurso. Foi saindo Karl Marx e foi entrando Lord Keynes, e no âmbito do pensamento político, foi saindo também Karl Marx e entrando Marx Weber. Né? Foram se estruturando novas maneiras de ver a política e ver a economia, baseados em opositores da tradição marxista. Quando a gente olha a elaboração política da esquerda, lato senso, no período 45-70, 45-91, a gente percebe que essas duas mudanças, de como a influência das ideias do Weber e das ideias do Keynes, essa influência vai crescendo. E do ponto de vista do sistema político partidário, o que chama a atenção é que o sistema político partidário construído no ambiente desse capitalismo de bem-estar social e liberdades democráticas, converte os partidos de esquerda em agentes do Estado, né? Eu ouvi recentemente, numa reunião de que eu participei, a afirmação de que é, os funcionários das fundações dos partidos de esquerda é, no Brasil devem se ver como funcionários do Estado, como agentes do Estado, como se fossem servidores públicos. Ora, raciocinem comigo, se você tem um partido que tem como objetivo destruir o sistema vigente e construir outro, você tem, ou deveria ter, um partido antissistêmico. E se você começa a ver esse partido antissistêmico como um instrumento do Estado, você começa a ver os seus profissionais, os seus dirigentes profissionais e os seus funcionários como servidores públicos, você está transformando um partido antissistêmico num partido sistêmico, num partido do Estado. E o Estado ele não existe para acabar com o capitalismo. Ele não existe para revolucionar as relações sociais. O Estado é um instrumento de manutenção da ordem social. Ah, mas vejam bem, se eu acredito que é possível capitalismo com bem-estar social e liberdades democráticas, a equação está resolvida. Não tem nenhum problema eu aceitar que os partidos políticos se convertam em órgãos do Estado, se é possível, hipoteticamente, você converter este Estado, através das liberdades democráticas e através do bem-estar social, em instrumento de incluir socialismos no interior do capitalismo. Notem que esse mecanismo ele afetou, em primeiríssimo lugar, evidentemente, os partidos social-democratas. Os partidos social-democratas se integraram ao Estado já no final do século XIX início do século XX. O caso clássico que demonstrou isso, sem nenhuma sombra de dúvida, foi o comportamento da social-democracia alemã, maior partido de esquerda da Europa na época, quando ocorre a Primeira Guerra Mundial e quando ocorre a Revolução Republicana de 1918 e a tentativa de tomada de poder pela esquerda no início de 19. A social-democracia agiu, como partido de Estado, e defendeu a ordem estatal, capitalista e burguesa contra aqueles que a estavam questionando. Apoiou a guerra, resistiu o quanto pôde a derrubada da monarquia e à instauração de uma república, impediu que essa república se convertesse numa república proletária e a manteve nos limites de uma república burguesa, e depois, com o apoio, das milícias, que depois se converteram em fascistas e nazistas, massacrou o levante comunista no início de 19, incluindo nesse massacre o assassinato da Rosa Luxemburgo e do Karl Liebknecht. Ou seja, a social-democracia alemã se converteu naquele momento e manterá essa característica posteriormente num partido de Estado, né? um partido integrado ao Estado. No pós-Segunda Guerra Mundial, paulatinamente vai ocorrer algo parecido com a maior parte do movimento comunista. Não com todo o movimento comunista, como também no período anterior, não será com toda a social-democracia. Sempre existe alguma exceção para confirmar a regra. Mas a regra foi que, no pós Segunda Guerra Mundial, os partidos social-democratas foram reafirmados como instituições de Estado e, pouco a pouco, uma parte crescente do movimento comunista foi assumindo também essa condição. Claro que o rito de passagem foi o chamado eurocomunismo, ou seja, quando esses partidos se distanciam da política soviética e, portanto, passam a ser confiáveis dentro de certos limites para algumas questões. Então, foi crescendo dentro do movimento comunista também a pressão pela integração. Essa pressão nunca se completou. Diferente da social-democracia que, ao abandonar o objetivo de construir outra sociedade, ela podia ser completamente integrada, no caso dos partidos comunistas, o que ocorreu, na maioria dos casos, foi uma tentativa de integração sem êxito. Quem, de novo, levou essa tentativa ao limite foi o Partido Comunista Italiano, que, para ser aceito, abandonou a sua história, o seu nome, a sua doutrina e se converteu num partido completamente diferente do que era o PCI. né? Se converteu no Partido Democrático. Uma vez eu fui a um congresso desse partido, quando eu era secretário de Relações Internacionais do PT, e era muito interessante ver que, no discurso feito pelo secretário-geral do partido, os personagens que apareciam no discurso eram basicamente o John, o Fitzgerald e o Kennedy. Essa era o grande... É inacreditável imaginar que o Partido Comunista Italiano tenha dado origem a uma organização que transformou uma figura como Kennedy, o planejador da invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, como sendo um grande líder, com uma grande referência. Mas isso é produto dessa tentativa desesperada de integração, que só se realizou quando abjuraram. No caso da social-democracia... O abjurar ocorreu em 1959, quando, no Congresso de Bad Godesberg a social-democracia alemã renuncia à tradição marxista. E, no caso dos partidos comunistas, foi necessário também abjurar. Aqueles que não abjuraram nunca se tornaram confiáveis né, perante o sistema. Né? Exemplo, o Partido Comunista Português, que continua irredento, para usar a expressão é, que não é em português, mas que é claríssima. Né? Qual era a dinâmica social que havia por trás disso? Era uma dinâmica social dupla, né? Melhorismo do ponto de vista das políticas públicas e governismo do ponto de vista das políticas estatais. Esses foram os dois trilhos que a esquerda seguiu na Europa, na Europa nesse período do bem-estar social com liberdades democráticas pós 45 está certo? A ideia do melhorar as condições de vida e a ênfase no governar. Está soando, é, digamos assim, familiar, mas não é por acaso. Né? Tudo isso assentado numa lógica segundo a qual o capitalismo se expandindo, nós poderíamos cobrar impostos, através dos quais se executariam políticas públicas que ampliariam, melhorariam as condições de vida da classe trabalhadora. Tudo isso, evidentemente, condicionado à existência de liberdades democráticas que permitiriam aos trabalhadores pressionar governos que não fossem seus ou eleger governos que fossem seus. Bom, quem percebeu com absoluta clareza os limites disso, é, com muita clareza antes, mesmo que a coisa começasse, fossem os neoliberais. Né? Os neoliberais... Já no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, nas reuniões de Monte Pelerran, eles já tinham claro que essa dinâmica estava fadada ao colapso, que essa dinâmica não ia dar certo. Defendiam um outro caminho, o caminho de democracia restrita, democracia oligárquica, democracia minoritária, para voltar a fazer valer a plena liberdade que importa, que é a liberdade dos capitais. Né? Então, é, os neoliberais apostaram desde o início, desde lá 1946, 1947, em se opor ao que uma parte da esquerda via como uma possibilidade ou como uma certeza. Os neoliberais se opunham a essa ideia de bem-estar social e se opunham a essa ideia de liberdades democráticas. razão compreensível do ponto de vista do capital, você garantir que a massa de trabalhadores possa exercer plenamente o seu controle sobre o Estado, significa que podem ou poderiam utilizar o Estado contra os interesses do capital. O capital não pode submeter os seus interesses a plebiscito. Para aqueles que acham que o Bolsonaro é um completo trolloló ele, numa entrevista dada recentemente, explicou por que, que os empresários é, têm dificuldade para ter os seus interesses atendidos, porque os empresários são poucos e os trabalhadores são muitos. Ele tem razão. O único jeito de resolver essa equação é viciando as eleições ou restringindo a participação democrática. Nos Estados Unidos, por exemplo, a solução foi essa, restringir a participação democrática. Cerca de 30% da população vota. E se aparece um candidato como Bernie Sanders querendo utilizar as regras do jogo contra contra os donos do jogo, esse candidato é devidamente é, tirado de cena. E toda a pressão é feita contra qualquer esquerda que não aceite essa pantomima. Pois bem, no final é, dos anos 70 em diante, aquele modelo de capitalismo com liberdades democráticas e com é, direitos sociais começou a ser atacado com muita dureza pelos neoliberais, né? É o período dos governos Reagan e Thatcher, e rapidamente, no curso de uma década, o neoliberalismo conseguiu ampliar a sua presença em todos os países onde, ou em quase todos os países, perdão, onde havia, onde vigia o chamado bem-estar social, né? com efeitos muito terríveis poderiam ter sido derrotados eleitoralmente, politicamente, mas não foram, porque a crise econômica que vinha de antes ia reduzindo a capacidade dos Estados manterem as políticas sociais. Se você depende do imposto cobrado dos capitalistas para ter receita para fazer política social, se a atividade dos capitalistas começa a cair porque eles estão desinvestindo, e eles estão desinvestindo porque eles querem manter os lucros afetados pelos direitos sociais o resultado é que você está se enforcando na própria corda que você está sustentando. Pois você depende de recursos que não virão. E uma parte do eleitorado que não vota mais com instinto de classe, mas vota com instinto de cidadão individual, uma lógica liberal tradicional, vai culpabilizar os governos de esquerda pela piora nas condições de vida. Essa foi a dinâmica que ocorreu, por exemplo, na Inglaterra, no período que antecedeu a chegada da Thatcher ao governo. E mais adiante, nos anos 80, vários partidos social-democratas, o caso clássico é o Partido Socialista Francês e o Partido Socialista Operário Espanhol, para se proteger das derrotas, vão eles mesmos se convertendo em seus algozes, vão assumindo a doutrina e aspectos da política neoliberal. Né? Durante os anos 80, você começa a. A ver o movimento comunista na Europa entrando em crise, com cada vez mais dificuldade. Você começa a ver os social-democratas se convertendo ao neoliberalismo. Isso se acentua é, no pós-colapso da União Soviética em 91. E você começa a ver já nos anos 80 o fenômeno que hoje está esplendoroso que é o populismo nazi-fascista colocando a cabeça de fora outra vez. É, Voltando, portanto, o capitalismo ao seu normal. Isso é o mais interessante. Né? O período 45-70 na economia, o período 45-91 na geopolítica, foram períodos anormais do ponto de vista do capitalismo visto em longa duração. Foram períodos excepcionais, foram hiatos históricos. Não era o normal, aquilo foi produto de uma situação histórica provocada pela derrota do nazifascismo na Segunda Guerra e pela ascensão do socialismo. À medida que o capitalismo conseguiu recuperar sua condição de operação, ele foi colocando os adversários, o nacionalismo, o desenvolvimentismo, a social-democracia do bem-estar social e o comunismo contra a parede. E isso ocorre ao longo de décadas, ao longo de décadas. E como resultado disso, o bem-estar social reflui, o colonialismo se reacende e as liberdades democráticas vão para o saco. E o que emerge é o populismo de direita, de extrema-direita e, às vezes, assumidamente nazista. Portanto, a gente pode dizer que, pós anos 70, o mundo começou uma longa transição em direção ao passado. Qual mundo? Aquele mundo de que a gente está falando, ou seja, a zona do chamado bem-estar social. O outro mundo a periferia do mundo capitalista segue uma outra dinâmica. E não por acaso, desta periferia vai emergir a China, com outra lógica e funcionando de outra maneira. Mas muitas mentes continuam até hoje prisioneiras é, desse paradigma do capitalismo com bem-estar social pós-1945. Né? É, isso fica claro quando a gente ouve lamentos profundos do tipo a classe operária não existe mais. Pô, mas Países do mundo, a classe operária foi a força majoritária na classe trabalhadora. Não foi na periferia do mundo, foi nos países centrais. Países centrais, que, como eu acabei de explicar, foram países onde sempre a luta pelo socialismo se viu bloqueada. Portanto, a existência de um operariado como majoritária na classe trabalhadora não é condição suficiente e ver se a condição necessária para que haja uma transição socialista. Lamentar a ausência disso é funcionar prisioneiro de um molde mental que não teve as consequências que se imaginou. Nem foi lá que a transição socialista ocorreu, nem foi lá que o capitalismo mostrou ser compatível na longa duração com o bem-estar social e liberdades democráticas. Portanto, o fato de que a classe operária, ou melhor dizendo, o operariado industrial não seja majoritário na classe trabalhadora, não é em si, um indicador da impossibilidade de romper com o capitalismo e de construir uma outra sociedade. Porque os países onde isso ocorreu, ou começou a ocorrer, eram exatamente países onde o operariado não era a maioria na classe trabalhadora. Mas então por que o lamento? O lamento é porque o paradigma está vivo e forte. Né? Outro exemplo, né? um lamento que a gente ouve cada vez mais, do enfraquecimento do movimento sindical. Ele é real e é um problema. Eu prefiro viver num mundo onde o proletariado industrial seja a maioria na classe trabalhadora e prefiro viver num mundo onde os sindicatos sejam muito poderosos. Mas, atenção, este mundo onde os sindicatos são muito poderosos é o mundo 45-70. É aquele mundo, é aquele paradigma. No resto do mundo inteiro, a força relativa do movimento sindical, no sentido escrito da palavra, está condicionada à potência do próprio capitalismo. E, quando o capitalismo é fraco, ele é periférico, ele é dependente, a capacidade dele aceitar ou permitir concessões se reduz. Isso também afeta o movimento sindical. Portanto, há... o fato de a gente estar vivendo num momento em que o sindicalismo está se enfraquecendo não é, por si, um indicador de que o movimento socialista está condenado à derrota etc., etc., etc. Porque, onde o movimento socialista triunfou, o movimento sindical não era um componente central das coalizões populares revolucionárias. Outro exemplo disso é a ideia de que os partidos perderam atração, perderam influência, existe uma crise dos partidos, etc. Mas de que partidos nós estamos falando? Ou seja, exatamente daqueles que foram convertidos em expressão ou parte integrante do Estado, Novamente, o paradigma que, nos, que leva alguns a lamentar o mundo perdido, né? o paraíso perdido, é aquele paradigma 45-70. E a mesma coisa em relação à ideia de que a democracia hoje perde legitimidade. É claro que perde. Nós estamos voltando a uma época que foi característica pré-Segunda Guerra Mundial. Nós estamos voltando a um momento, as liberdades democráticas são cada vez mais restringidas pelas classes dominantes. Esse período de pandemia, aliás, só está reforçando isso, né? o estado de exceção, o controle, o papel de certas instituições permanentes de Estado, como as Forças Armadas, as polícias, né? instituições que funcionam mano militar, e mesmo em situações de catástrofe. É, tudo isso é típico do período anterior ao 45-70 e do período que nós estamos vivendo hoje. Portanto, o 45, 4570 ou o 4591 são exceções, não só geograficamente falando, mas são também exceções na trajetória longa do capitalismo. Concluo aqui a exposição com o seguinte comentário. Né? É, se comparou muito, na época, a crise ocorrida nos anos 70 com a crise dos anos 30. Né? É, nos anos 70 houve uma crise, muitos intelectuais escreveram a respeito, eu sugiro a quem tiver interesse ler a obra do Ernesto Mandel, é um dos que escrevem sobre o que teria acontecido sobre a crise do capitalismo nos anos 70. Muita gente naquela época é, imaginava um desfecho a é, lá anos 30, mas não foi o que ocorreu. Né? Depois, mais recentemente, muita gente escreveu que 2008 lembrava a crise de 1929, né? É, e, portanto, que o que viria depois de 2008 seria uma espécie similar ao que veio depois de 1929. Bom, esse é um debate em aberto, porque o processo está em curso ainda, mas o que é importante a gente lembrar é que o efeito imediato de 1929 foram derrotas, não vitórias. Né? A crise do capitalismo... A, a crise, em seguida a crise do capitalismo de 1929, o que, que veio? Você teve... É, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola, que foi encerrada com a vitória dos franquistas, você teve a invasão da China pelo Japão, você teve a ascensão do nazismo, você teve um processo dignado à direita. A vitória que da qual brotou o período 45 70 veio depois da Segunda Guerra Mundial, veio 15 a 20 anos depois, e foi construída toda ela a contrapelo. né Foi construída não com um vento a favor, mas foi construída por vento contra. Quer dizer, a União Soviética teve que se virar nos 30 para derrotar o nazismo. O Partido Comunista Chinês teve que sobreviver ao quase extermínio antes de virar o jogo, e assim por diante. De maneira similar, a gente deve imaginar que a crise de 2008 provocou uma onda reacionária, e vai ser no enfrentamento dessa onda reacionária que nós vamos conseguir ou não produzir um mundo posterior melhor do que aquele que nós tínhamos antes. Não é produto da crise, é produto da reação que a esquerda patrocina contra os efeitos da crise e contra as reações que a classe dominante tem frente à crise. E aí volta o problema de 45-70. Como eu falei no início, muita gente imagina que o que a gente tem que construir para o depois é um modelo de capitalismo com bem-estar social e liberdades democráticas. Portanto, voltar aquele modelo no que ele tinha de ilusório e no que ele tinha de real. Só que nós já sabemos, que nem aquele filme, né, o feitiço da marmota, nós já sabemos onde vai dar isso. Porque nós já vivemos a experiência de que o capitalismo é, sim, capaz de permitir, em algumas regiões, em alguns momentos históricos, um certo nível de bem-estar social e liberdades democráticas, mas isso não dura muito tempo, porque o capitalismo não é capaz de conviver com a ampliação permanente do bem-estar social e das liberdades democráticas, porque a lógica do capitalismo é o lucro e a acumulação de mais-valia, e isso não é compatível com o bem-estar social e com liberdades democráticas. Por isso é muito importante esse balanço da experiência do chamado estado de bem-estar social e a análise do que aconteceu com a doutrina marxista e do que aconteceu com os partidos de orientação marxista naquele período, certo? do, do fracasso das experiências que se fizeram e do sucesso das que foram tentadas em outros lugares, porque, insisto, neste mesmo período histórico, os anos 50, 60 e 70, havia uma outra operação. Tá certo? em curso, na periferia do mundo. Então, eu encerro por aqui, são 11h53, a gente tem ainda um tempo para quem quiser fazer perguntas. Enquanto as pessoas podem ir pensando, eu vou ver o que tem escrito aqui é, no chat. né Tem uma reclamação de algumas pessoas, para quem está com o microfone aberto, o José Eudes, fechar o seu microfone. É... Aí uma pergunta sobre ecossocialismo, economia solidária economia criativa, etc. Uma pergunta sobre China, Vietnã, Cuba, Coreia Popular. Deixa eu responder primeiro essa última, porque cronologicamente ela antecede a outra, né? Veja. China, 1949, né? Coreia, 1953, na prática. Cuba, 1959. Vietnã, 1975. Todas essas Experiências se é, começam a ocorrer no período 45-91. Elas começam a ocorrer nesse período na periferia. Portanto, na periferia do mundo, a dinâmica continuou, uma dinâmica revolucionária, porque continuou enfrentando o imperialismo, aquele mesmo imperialismo que nos países centrais aparentemente oferecia liberdades democráticas com certo nível de bem-estar social. Né? Portanto, esses países seguiram um outro caminho e buscam até hoje preservar a sua soberania nacional e manter uma economia estatalmente é, dirigida, tá certo? que eles consideram como socialistas. Há quem também considere assim, eu considero, há quem considere que não, mas, de toda maneira, ninguém duvida que China, Vietnã, República Democrática da Coreia e Cuba são nações soberanas que estão enfrentando o imperialismo e que buscam, através do controle estatal da economia, proteger a sua população dos efeitos causados pelo ataque do imperialismo. Um ponto fora da curva nesses quatro países, evidentemente, é a China. Quer dizer, a China é tão poderosa, já era antes da Revolução, recuperou esse poderio graças à Revolução, ela é tão poderosa que ela consegue só um segundo ops muito bem ela é tão poderosa que ela consegue ter um outro tipo de de espaço no mundo atual muito bem voltando aqui à questão do chat antes de passar para o Paulo Mariante é, deixa eu responder a questão da Ivete. Veja, o tema do ecossocialismo e o tema da economia solidária. Né? Na tradição marxista, o tema da natureza não passou a ser tratado agora. É, ao longo já da produção do próprio Marx e do Engels, essa questão da natureza, do papel da natureza, da relação da natureza com os seres humanos aparece. Mas a noção de ecossocialismo, é uma noção mais recente, ou seja, essa defesa de dar ao tema da natureza um estatuto muito mais acentuado do que é, se tinha antes. Esse tema, qual é o complicador que ele traz, muito sinteticamente? É que naqueles países atrasados é preciso desenvolver capacidade produtiva tecnológica, e desenvolver capacidade produtiva tecnológica, mantendo uma relação o mais amistosa possível com a natureza, custa muito caro. E, portanto, envolve tecnologias que não são simples. Claro, você pode alegar, mas nós podemos utilizar tecnologias dos povos originários, podemos utilizar tecnologias dos povos tradicionais. O problema é que essas tecnologias não são suficientes para enfrentar a pressão do imperialismo. E, portanto, é muito difícil para os países que estão numa fase inicial de construção do socialismo é, adotarem o conjunto das medidas que seriam adequadas adotar para proteger a natureza, o meio ambiente, dos impactos do desenvolvimento industrial. Mas, neste terreno, aí é preciso dizer que quem foi mais longe nisso no desenvolvimento industrial, que é a China, hoje está obcecada por esse tema, né? Já nos congressos, nos últimos dois congressos do Partido Comunista Chinês, no documento que é lido pelo presidente da República como resolução do Congresso, um dos temas centrais é o problema do meio ambiente. Eles estão se dando conta da importância disso por razões práticas. Né? O intenso desenvolvimento industrial criou um nível de poluição imenso. O nível de poluição imenso facilita doenças em larga escala, inclusive doenças respiratórias. Tá certo? Aliás, há vários autores que vinculam a ocorrência continuada de epidemias ou de pandemias respiratórias a esse modelo de industrialização poluente. Por outro lado, é, aqueles países que têm um nível de desenvolvimento industrial menor, como é o caso de Cuba, têm um grau de relação com a natureza muito mais tranquilo, está certo? E o nível de desperdício material que a gente vê no capitalismo é, obviamente, muito menor. Né? Já o tema da economia solidária é outra novela. Né? Se você for lá para a União Soviética nos anos 20, você vai ver a preocupação do Lenin, entre outros, com o papel das cooperativas, não só de consumo, mas também de produção, como sendo um caminho para, a partir de uma economia camponesa muito pobre, você criar uma economia mais produtiva, mais desenvolvida, sem passar por todos os dilemas que o capitalismo coloca. Então, é um debate bastante interessante, mas atenção, está certo? Qual é o nosso problema? O nosso problema não é, é achar uma maneira das pessoas que o capitalismo é, coloca à margem para que elas possam continuar sobrevivendo. O nosso problema é criar uma economia que seja toda ela estruturada em torno da defesa da vida e não em torno da defesa do lucro. Quer dizer, o, o cuidado que a gente tem que tomar quando fala de economia solidária é definir o que que a gente está querendo com isso. Se a gente está falando de criar mecanismos pelos quais uma parcela da sociedade possa sobreviver nesse momento de hegemonia neoliberal e capitalista, ou se nós estamos falando também da construção de uma economia que seja coletivamente propriedade social. Se é isso, nós estamos nos marcos da formulação marxista tradicional, que o socialismo é uma sociedade dos produtores associados. Fala Paulo Mariante, diga lá. Bom, volto. Uh, isso talvez já seja um pouco além do, do tema propriamente, mas eu fiquei muito provocado. Quando os partidos uh, social-democratas fazem essa conversão uh, a partir do pós-guerra, uh, eu lembro, aí eu já é lembrança mesmo, em 77 eu estava começando a, a me aproximar de militância, eu lembro da, do processo do Partido Socialista Operário Espanhol para o Pacto de Moncloa. Lembro de até notícia, curiosamente, imagina no um pequeno jornal no Rio Grande do Sul, notícia, o Partido Socialista Operário Espanhol abre mão dos princípios marxistas, referência à luta de classes. Bom, só para registrar isso, é né? então, um processo que vem, como tu mesmo colocasse, ao longo de um certo tempo. E a gente vê, por exemplo, no próprio na, na, no neoliberalismo, no avanço, a posição dos partidos social-democratas, salvo raras exceções, de gestores da crise e aplicação, se não das mesmas medidas... De medidas muito parecidas. Ao mesmo tempo, a gente vê hum, e acho que talvez a Inglaterra seja o exemplo mais, mais recente, não é único. A, claro, o Partido Trabalhista, com todas as suas questões, né? Mas no âmbito dessa perspectiva social democrata, uma esquerda, um setor mais à esquerda, né? Se pronunciando e tentando fazer uma disputa. Você poderia comentar? Uma, se isso é algo visível em um número mais expressivo, né? ou se é uma coisa muito microcosmo, assim, se isso acontece. Uh, se há, uh, se tem notícia de algum grau de articulação entre setores mais à esquerda desses partidos social-democratas, né? uh, um pouco essa ideia. Porque, uh, como em outros tempos houve uma esquerda social-democracia, com toda a tragédia que veio com a guerra, em Primeira Guerra e tudo, se isso hoje pode ser identificado, se há alguma articulação, porque do ponto de vista prático, na realidade, eles continuam, onde eles governam, nem sei que lugares hoje, em Espanha, Portugal, não, não muda muito desse... E no caso da Inglaterra, assim, é impossível não lembrar que ao lado do Bush, tinha o Blair. A guerra, aquela guerra, né, com tudo que ela significou, tinha um bracinho, né, um bração trabalhista nesse processo. Poderia comentar um pouco isso? Ah, veja, primeiro, no período 45-91, é, dentro da chamada social-democracia, havia sempre Então, eu dizia que sempre houve uma esquerda na social-democracia, uma parte dos partidos social-democratas foi para a direita de maneira escancarada, perdendo a sua base social. Outra parte foi para a direita sem perder sua base social, ou seja, mantendo uma influência significativa em setores da classe trabalhadora. Em alguns casos, mantendo no seu interior forças à esquerda. O caso clássico é esse que foi citado aqui, o caso da Inglaterra. Ou seja, na Inglaterra, continuou a existir dentro do Partido Trabalhista, mesmo na época do Tony Blair, mesmo na época do Gordon Brown, continuou a existir uma esquerda muito forte, uma esquerda muito influente. Né? O áudio continua falhando ou melhorou? Eu estou ouvindo perfeito. Tá Toda bem. a fala. Então... Eu, tô bem. Eu estou ouvindo bem. Maravilha. Então, o que, que acontece? É, nesses casos, que são exceção, o caso, é, basicamente é o caso inglês, né, o caso do Labour Party, foi possível uma coisa interessante, que é a esquerda do Partido Social Democrata inglês, do Labour Party, conquistar maioria no partido. Só que olhem que coisa dramática. Eles conquistam maioria num momento em que o populismo de extrema-direita está crescendo. E na eleição mais recente, em que o partido apresentou um programa ultra de esquerda, de nacionalização, estatização, cobrança de tributos, política externa progressista, são derrotados pelo, por esse, é, essa versão britânica do Bolsonaro, né? o cara que dizia que tinha que, ter vacina, tinha que ter imunização em massa. Depois foi ele próprio para o hospital agradecer o sistema de saúde britânico. Pois bem, ou seja, a esquerda conquista a maioria no Partido Trabalhista num momento de derrota, e a dúvida é se isso não vai custar a eles maioria no partido. Por um lado tem essa dúvida tática, mas tem um problema mais de fundo, que é saber o seguinte, o que teria acontecido se eles vencessem? O sistema democrático é, capitalista na Europa Ocidental suportaria um governo de esquerda para valer, uma social democracia para valer, a gente já sabe aqui no sul do planeta que o sistema capitalista não suporta isso, não suporta nem uma social democracia descafeinada, tá certo? Não suporta um governo de transformação, vem para cima. O que eles fariam na Inglaterra? No período que precedeu a eleição, a gente estava discutindo isso, inclusive com amigos que a gente tem lá. O sistema ia agir como? e a permitir governar normalmente, muita gente tem essa ilusão. Muita gente acha que, continua achando, apesar de tudo que se passou no mundo, que as liberdades democráticas é, nesses países são respeitadas. Né? É, é, outro exemplo, um pouco pior, né? o caso dos Estados Unidos. O Bernie Sanders, por que, que ele, por duas vezes seguidas, insistiu em tentar ser candidato a presidente pelo Partido Democrata ao invés de construir um partido independente? Nós perdemos duas oportunidades que talvez não voltem, porque uma figura como o Bernie Sanders é única. né É difícil você reconstruir uma figura com visibilidade nacional, com a trajetória que ele tem, etc. E continuou insistindo no Partido Democrata, e nós precisamos ter uma candidatura independente nos Estados Unidos para sair da bipolarização. Então, tem um problema tático, que é o... Esses partidos em que ainda sobreviveu uma esquerda social-democrata de verdade, que quer bem-estar social, com liberdades democráticas mesmo, que não se rendeu ao neoliberalismo, essa esquerda acende no momento em que a situação é a pior possível. O que é previsível, né? é quando a classe trabalhadora está desesperada e começa a procurar alternativas, ou na extrema-direita ou na extrema-esquerda. E a segunda questão é se ganhasse. E a terceira questão que eu não fiz, mas está implícita, é que fazer diante dessa circunstância. Certo? Que tipo de movimentação política pode ser feita nos países centrais por uma esquerda que mereça esse nome? Nós, aqui, na periferia, a gente apanha, a gente tem dificuldade, etc., mas é muito mais realista pensar num processo de ruptura revolucionária do que nos países centrais. Né? Bom. A segunda questão que me foi feita aqui é... Eu, sumiram as outras questões do chat. Então, se eu não responder alguma coisa, quem fez tem que repor. Como o atual desgoverno brasileiro, serviço dos Estados Unidos, contribui para reforçar a ideia de conciliação entre capitalismo, Estado e bem-estar social? Evidente que contribui, né porque vejam que coisa curiosa. Quando tem uma ditadura, as pessoas berram democracia. Quando tem um governo ultraliberal, ou neoliberal, radical, as pessoas berram desenvolvimento. A reação das pessoas não é socialismo. A média das pessoas, acostumada no período anterior a um programa rebaixado, quando vem uma extrema direita fascista na política e neoliberal na economia, ela reage com o um programa mínimo. O programa mínimo é democracia e desenvolvimento. E isso nos deixa prisioneiros de alternativas que são insuficientes. Por quê? Porque mesmo que você consiga a maioria na sociedade para executar esse programa, primeiro, não tem garantia nenhuma de que a classe dominante vai tolerar isso. Segundo, segundo se você aplica esse você vai enfrentar limites concretos, porque o desenvolvimento de país dependente se confronta com um capitalismo financeirizado e independente, que não quer desenvolvimento com igualdade. E as liberdades democráticas num país com uma tradição como a nossa, como de outros países da América Latina, se defronta com os poderes fáticos, os poderes fáticos, né? as forças armadas, os meios de comunicação, a maioria do Congresso. Por exemplo, eu fico vendo as pessoas falando assim, é, o Bolsonaro quer fechar o Congresso, o Bolsonaro quer fechar o Supremo. Vamos combinar, né? O Supremo e o Congresso, que aí estão, podem até vir a ser fechados pelo Bolsonaro, se ele tiver êxito, mas foram instrumentos do golpe, são instrumentos da classe dominante, não são instrumentos democráticos. A gente vai sair, vamos sair em defesa do Supremo e do Congresso. Mas que Congresso e que Supremo nós estamos falando? Veja, o cara, um dos caras mais progressistas do Supremo, que é o Lewandowski, é, vetou a coisa da fila única para tratamento intensivo, a possibilidade do sistema... Veja que maluquismo, o cara mais progressista que tinha ali, no momento de pandemia, coloca restrições a algo que é óbvio, que é colocar sob controle do governo sistemônico de saúde a fila das UTIs. Esse é o Supremo realmente existente, esse é o Congresso realmente existente, que no meio da pandemia vota redução de salário. Então, assim, é, é, é um problema... menos é, como o do Bolsonaro, governos fascistas ou radicalmente neoliberais, empurram uma parte da esquerda para o programa mínimo. Vamos fazer uma ampla frente em defesa da democracia. Vamos fazer uma ampla frente em defesa do desenvolvimento. E ampla frente com quem? Com os semidemocratas e os semidesenvolvimentistas que não têm compromisso com o povo. Isso nos coloca sempre marcando passo. Não passo. A gente tem que fugir dessa, dessa situação. É, a Ana. Walter, Gadelha, Walter. voltou aqui para o tema Walter, do socialismo. Me... Olha, só para encerrar, então, nós já estamos meio de 15, eu vou responder a questão da Ana Gadelha e a gente dá por encerrada essa aula. Lembrando que sábado tem uma outra aula com outro professor, o curso continua. A questão do ecossocialismo, né? Que ações poderiam haver de curto prazo, de efeito e resultado prático? Veja. É... Se a gente está falando por ecossocialismo, qual é a noção que eu acho que é correta? A noção é o capitalismo impõe uma destruição sistemática dos seres humanos e da natureza. A busca do lucro, tá certo? especialmente em épocas neoliberais, em que o lucro tem que ser muito alto para ser compatível com a lucratividade financeira, impõe um grau de destruição à natureza e aos seres humanos brutal. Para que a gente possa impedir essa destruição, é preciso mudar a ordem social. Ou seja, você não consegue, numa ordem organizada pelo lucro, reduzir esse grau de destruição dos seres humanos e da natureza. Portanto, medidas de curto prazo são impossíveis. Só se entender por curto prazo, o pós conquista do poder e de enfrentamento da ordem capitalista. Se a é curto prazo nesse sentido, a minha opinião é que o elemento chave na destruição da natureza é triplo. São as ações extensivas na área do agronegócio, são as explorações... Penha, fecha o microfone, Penha. Todo mundo aqui está ouvindo você conversando. Desliga o microfone. É, então, recapitulando, supondo que curto prazo, ou seja, depois que a classe trabalhadora consegue tomar o poder e, portanto, enfrentar a ordem capitalista, neste terreno tem três tipos de ações. Um tripé que tem a ver com a exploração mineral, tem a ver com a agricultura extensiva e tem a ver com o ambiente urbano. O principal problema ambiental hoje no planeta são as cidades. E tem soluções extremamente simples, simples no sentido de que não envolve nenhuma... Nenhum, por exemplo, saneamento em larga escala, reconstrução das cidades para serem cidades que não sejam sujeitas como hoje a inundações, a esgoto vazando em rio, a emissão de gases tóxicos a entupimento de carro nas ruas. Tem uma série de políticas que já são de conhecimento geral e que podem ser adotadas. Mas veja, o exemplo da pandemia está mostrando o quê? Como a imposição de um certo nível de limitações à vida que qualquer um quer ter, independente do que os outros, é vista por alguns setores da sociedade como comunismo. Não sei se vocês viram, eu achei fantástico o vídeo daquela moradora de Araraquara, se recusando a sair de uma praça pública, dizendo que era comunismo se submeter a uma ordem, uma um certo regramento. Imaginem quando a gente começa a falar de restrição ao uso de veículos particulares e incentivo brutal para transporte coletivo, quando a gente coloca a obrigatoriedade de mudança em toda a matriz industrial para ela não ser poluente, para ela não produzir é, é, coisas que não sejam degradáveis, biodegradáveis, etc., etc. Imagina quando a gente fala é, de que tem que ter dinheiro prioritário para fazer saneamento em larga escala e acabar com essa vergonha que a maioria dos brasileiros não terem saneamento e água encanada. E como é que... Exemplo, veja, isso significa que você vai ter que jogar muito dinheiro nessas questões, muito, e significa que você vai ter que tirar de outros lugares. E isso não vai ser só um enfrentamento com capital vai ser um enfrentamento também com os setores da classe trabalhadora, dos setores médios, que já vivem em condições melhores e que vão ter que dar a sua parte de contribuição para que os outros possam sobreviver. E o debate é, é, hoje é muito interessante, porque por exemplo, essas situações de pandemia, ou qualquer situação que envolva é, possibilidade de contágio em larga escala, é a demonstração de que ou você tem solução universal ou você não tem solução. E uma parte da sociedade reage a isso. Veja veja, veja como é interessante, como é didático. Né? Mesmo nesse caso extremo, em que as pessoas podem se contaminar e morrer, você tem setores da sociedade, inclusive aqueles que são potenciais vítimas, que resistem, desde o usar máscara, desde o isolamento, desde o manter a atividade econômica só em atividades essenciais, resistem. Imagina quando você pensar um processo de reeducação em larga escala. Então, é uma briga pesada, não é uma briga de curto prazo. Eu não acho que tenha solução de curto prazo para nada disso. Vou ficar devendo a pergunta sobre o Calec, tá certo? E vou propor a vocês que nove minutos já é tempo suficiente para encerrar a aula. A aula ia para meio-dia e 30, é hora de almoçar, tá certo? Então eu estou levando aqui a questão sobre o Kalek e, e a propor. A não sei se alguém tem alguma pergunta que vai causar urticária se não for respondida. Eu proponho que a gente interrompesse por aqui. Pode ser? Doli uma, doli duas, doli três. Então pessoal, olha, boa tarde para todo mundo. Obrigado para quem acompanhou no Facebook. Obrigado por quem acompanhou por aqui. O pessoal do CCV vai difundir é o link da próxima aula que é sábado. E é isso. Boa tarde para todo mundo. Fora Bolsonaro, fora Mourão, seu governo, suas políticas, eleições diretas e o caramba a quatro. Cuidem-se. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora todos os fascistas. Vamos à luta.